Promessa à pátria amada: Levamos-te conosco e anunciamos o amor que por ti sentimos, pois somos soldados da paz e bendizemos o seu nome, Guiné-Bissau. Vais acontecer Nenhum conforto do mundo Desvanecerá a nossa missão Havemos de regressar Com vigor e ternura Beijaremos o teu solo O solo que albergou o nosso umbigo Guiné-Bissau Vais acontecer Por ti suplicaremos as nossas mágoas e tristezas, as nossas ilusões e desilusões, as nossas aspirações e frustrações, as nossas ambições e esperança, há onde fazer eco em todos os lugares sagrados. Guiné-Bissau, vais acontecer. Bissau. Basta fazer coisas úteis para os inúteis que fazem e acontecem aquilo e aquilo outro, ali e ocular sem dor nem piedade. Guiné-Bissau, vais acontecer. Deixa-nos apreciar o teu encanto, as tuas maravilhas. Deixa-nos mostrar o mundo o tamanho do teu coração o tesouro no ventre de cada mãe os poemas nos pés descalços das suas crianças a alegria intrínseca numa bola de trapos Oh, minha pátria amada mesmo que tenhamos que fazer 30 por uma linha Guiné-Bissau vais acontecer!